Para o mãos à obra deste projeto, decidi trazer umas mesas de cabeceira. que umas mesas de cabeceira especiais. Então, vou ter aqui uma zona de dormir ampla, Sim. com umas cabeceiras que vais ver que vão ficar fantásticas. E eu queria umas mesas de cabeceira vazadas, porque eu queria que tivessem à frente do, das nossas cabeceiras em tecido, ou seja, que se visse o que está por trás. E ali disse que dê para ter arrumação para livros. Então, o que é que pensaste? Fui ao Romerlan e encontrei estas prateleiras Tem exatamente a textura que eu quero, têm dimensões diferentes e dá para fazer o que eu quero, que é Umas, uma, umas mesas retangulares com apoios com umas prateleiras mais pequenas. Como é que isto funciona? Tenho uma prateleira em baixo que está assente no chão, fica mesmo pousada no chão. Duas prateleiras ao alto. Assim. Certo. Okay. Isso. Uma prateleira à manhã. Duas em cima. E uma em cima. De pois tu me como é que como é que vai mais fixado porque isso é contigo. Eu trouxe aqui estas coisas todas o um lámero é -lá, e tu escolhes bom deixaste esta parte mais complicada para mim não é Uf, complicadíssima <risos> bem deixa lá ver então uh, não vai ser fácil ok porque porque vamos ter uma zona que vai ficar visível uhum. e uma zona que não vai ficar visível certo portanto se calhar para a visível optamos por estas esquadras para é não visível aliás fica aqui uhum. debaixo. E nas outras? Colocamos uns parafusos diretos, o que é que parece? Pois bem, e consegues pôr o mais para trás possível para não se ver. Consigo. Claro que sim. Boa! Atenção, não esquecer que nesta parte de baixo colocamos uns parafusos compridos a apanhar as duas peças. Bom, a primeira peça já está feita e nós agora vamos criar uma segunda peça igual à primeira. Para quê? Para depois assentarmos em cima desta e aí então é que vamos começar a colocar as esquadras nas zonas onde não se vê. Estão a perceber? Ah, ok. Bom, a segunda peça já está feita agora é só colocar na posição em que nós queremos e como podem ver Impeca. os primeiros parafusos já estão escondidos, não se vê nada. A seguir é só colocar a nossa esquadra e fica aqui assim e quando as pessoas olham lá de cima não é Que excelente trabalho! É? Perfeito! Ok! Grande João!